It's me, Taia, Sejam, Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu desapareci por um bom tempo e não foi por acaso. Algo aconteceu. Eu acabei por perder o meu pai. Um, e yeah, basicamente isso aconteceu. Nessa momento eu estou um pouquinho doente. Então, se a minha voz estiver assim um pouquinho estranha por causa disso, eu já pensei em gravar esse vídeo várias vezes mas nunca cheguei a fazer isso e com as mudanças das, da casa do vinte e tudo o que aconteceu eu quero viver mais e tentar novas coisas, é por isso que estou aqui na praia, uh, hoje, é, dia hoje é dia 3 de dezembro está a fazer frio, não está a fazer tanto frio, mas eu quero experienciar a vida de uma forma mais diferente, mas eu não estou a dizer que nunca fui eu, né, mas eu quero experienciar a vida, e yeah. agora mais que nunca. Esse vídeo é mais para todos que estão na casa dos 20, todos que estão a passar por situações, ansiedade, depressão, alguém que perdeu um adquirido, que yeah. um, há. Só para dizer que as coisas são difíceis, nunca deixam de ser difíceis mesmo. Mas nós temos que encontrar uma nova forma de lidar com as situações e nos orgulhar de cada passo que tomamos, mesmo se for um passo pequeno do tipo ontem eu não vamos supor, né, Ontem eu não estava a conseguir sair da cama, só conseguia chorar e hoje eu consegui sair da cama e escovei os dentes. Yeah. Um, espero que isso está a sair bem, espero que, que o microfone está a captar a minha voz em condições mas, yeah, vou tentar gravar esse vídeo só uma vez para vocês capturarem tipo, emoções reais, you know? Não, yeah, emoções reais, whatever, né? Um, eu fico distraída facilmente e nesses dias eu esqueço facilmente também, por causa de tudo o que aconteceu. Então tenho aqui o meu telefone e vou ler algumas coisinhas que eu escrevi ontem, quando estava pensando em fazer esse vídeo. Nunca fui tanto de partilhar coisas pessoais aqui no meu canal, na internet, mas eu acho que... Partilhando certas coisas, posso ajudar pessoas, posso... ajudar pessoas que estão em situações mais difíceis que a minha, Felizmente eu tenho um grande suporte dos meus amigos e de alguns familiares. Também, mais que, tipo, além disso, né, além de ter o suporte dos meus familiares, eu também estou aqui para mim. Algo que muita gente não diz né, nessa parte de sofrer né, por um antequerido ou depressão, ansiedade, é que nós é que estamos, temos que estar mais para nós do que os outros. E sinceramente, nessa situação toda, eu, tipo, quem convive comigo, quem está a par da situação da que do, tipo, o falecimento do meu pai, uh, todos estão meio chocados comigo, porque eu não reagi da forma que eles achavam que eu iria reagir. É muito normal, porque na nossa cabeça nós pensamos que nós vamos agir de uma forma Perante certas situações depois chega um momento, assustamos que yeah, não é assim que vamos reagir. E eu acho que é muito importante ter serenidade e enfrentar mesmo as nossas emoções e não ignorar. E não ouvir de terceiras bocas que não sabem o que está a acontecer. Muita gente gosta de falar, mas na hora de realmente sentir, nem todo mundo consegue lidar com isso. Na semana antes de tudo tipo, acontecer, eu estava a pensar em fazer um vídeo sobre a casa dos 20. E agora, mais que nunca, eu acho que tenho mais coisas para vos dizer e há yeah, mais experiências por conta. Eu achava que seria como 17, 18, 19, se a senhora está a tapar, my, my son, a senhora sai só. Yeah. Então, como eu estava a dizer, a casa dos 20 é uma casa muito, muito delicada. Por mais que pensemos, ah não, vai ser algo muito diferente, eu sou, eu que me conheço, eu me conheço. Tu te conheces, mas tu não conheces as situações que a vida vai empurrar a ti. E eu acho que essa é a parte mais difícil, porque eu nunca, em mil anos, ia pensar que aos 21 anos eu iria perder o meu pai, e para quem não sabe, eu também não tenho mãe, ela, ela faleceu há muito, muito tempo, e estaria a fazer muitas coisas sozinha. Podemos estar rodeados de muita gente, muita família e tudo, mas a posição dos pais é algo que ninguém consegue cobrir, ninguém, ninguém, ninguém, além dos teus pais. Então, Saber lidar com isso e vivenciar isso na pele é uma outra coisa. Eu decidi, né? Tem tipo, uma decisão que eu tomei já há muito tempo, que eu agora estou a pôr em prática. Eu vou sair do meu, da minha zona de conforto, eu vou procurar, não tentar me conhecer, mas, tipo, eu me conheço. Eu quero conhecer mais coisas sobre mim e me pôr em situações onde eu sei que em situações normais, em circunstâncias normais, eu não iria fazer como estar aqui na praia sentada a gravar, muita gente a me olhar, eu estou aqui sentada no chão a gravar. Sinceramente, eu pensei que isso seria mais tipo, gay, mas não é, é super normal, as pessoas passaram e olharam também olhar para eles. E eu acho que para ultrapassar Certas situações, né? temos que ter um mindset do tipo: eu estou aqui, eu sei porque é que estou aqui, mas um, se tivesse que escrever numa folha, lembretes no telefone, eu, por acaso tenho um lembrete aqui no telefone, está aqui, não sei se conseguem ver, yeah, eu tenho um lembrete no telefone, porque por vezes nós. Entramos num ciclo, entramos num, num, num sítio da nossa cabeça, né? um sítio escuro e nem sempre damos, damos conta disso, porque o mundo, por mais que há muitas coisas bonitas aqui, é, consegue ser um sítio muito, muito escuro, de alguém a passar com um cão. E é, consegue ser um sítio muito, muito escuro. E até dares conta, por exemplo, muito não muito tarde, mas já estás num num sítio assim horrível. E sinceramente, depois de tudo que aconteceu, né? Hum, eu estou a tentar viver a vida de uma forma mais... Eu. Eu estou a tentar não deixar essa situação inteira me afetar de uma forma que eu não vou conseguir estar à vontade comigo mesma, porque eu já tinha chegado a um consenso, não consenso, mas eu já tinha chegado a um patamar do tipo, eu estou confortável com quem eu sou, estou confortável uh, com as coisas que estou a fazer e agora que muito, tudo mudou, tipo a minha vida virou mesmo, uh, muita gente está à espera que eu vir para coisas que não devia, que eu faça coisas que não devia estar a fazer. Ou vivo. Porque eu vivo de uma forma que yeah, não, não é a forma mais correta. Eu estou a olhar assim, porque está muito bonito aqui. Não consigo lidar com as minhas coisas, com muita gente à volta. Por vezes eu lido com as coisas mais sozinha e quando eu vejo que realmente eu não estou a conseguir discernir as coisas, não estou a conseguir ultrapassar as coisas, é que peço ajuda. Eu acho que trabalhando e tentando eu consigo chegar até onde quero chegar porque hoje eu posso dizer que estou bem e amanhã provavelmente talvez não estarei bem mas eu estou confiante que final das coisas eu vou conseguir tudo o que eu quero eu tenho que respeitar o meu tempo e tentar olhar para o lado mais positivo da vida Estou a tentar respeitar mais a mim, estou a tentar respeitar mais a minha pessoa, estou a tentar respeitar as minhas emoções, estou a tentar respeitar mais a minha mente, estou a tentar respeitar mais uh, o meu corpo. Não estou a dizer tipo, que sou roa ou algo assim, não. Respeitar o meu corpo, tipo, se eu estou cansada, eu vou mesmo descansar, se eu estou com fome, eu vou mesmo comer. com uma máscara, fazer um peeling na cara vou fazer mesmo, vou me mimar muito, acho que vou começar a gravar as coisas que eu estou a fazer para mim e postar mais aqui no Instagram, Instagram também não no YouTube e também postar no Instagram porque eu estou a passar por isso e eu acho que há pessoas que estão a passar por situações quase iguais e precisam de uma força ou precisam de uma inspiração para ultrapassar o que estão a ultrapassar e também, eu estou a fazer esse vídeo também para mim Para no futuro olhar para esse vídeo e, you know, ver como é que eu estava Hello babies, estou a gravar vídeo Hi! Eu acho que é tudo desse vídeo um, Só espero que eu disse qualquer coisa de jeito Vivam ao máximo Tentem viver a vossa realidade e a vossa verdade Oh! That was really good! That was really good! Tentam viver a vossa realidade e a vossa verdade e... ouvir menos dos outros sinceramente, porque muita gente quer comentar quer falar, mas conteúdo? Zero! E só nós é que sabemos das coisas que estamos a passar só nós é que sabemos o que sentimos quando ouvimos certas coisas, o que sentimos quando ouvimos certas coisas mas isso tudo com dado serenidade e espero que tenham gostado do vídeo. Gostaram? Não esqueçam de deixar um like, subscrever, comentar, partilhar e deixem um comentário. Sigam-me no Instagram e eu vou ficar por aqui. Vou mostrar o cenário lindo aqui à minha frente porque está bonito, bué, bonito mesmo. Bah, também tem colher para mim, né? So, tô bem fofa. Olhem só. <risos> Esse glow, eu não tenho make-up. <risos>